Possuímos uma linha completa de totens, desde os modelos mais simples com um tablet Android com tela de 10.1 polegadas para processos como aferimento de ponto, pesquisa de satisfação, entre outros, e os modelos mais avançados com nas versões Android e Windows com tela de 21 polegadas e diversos recursos, como webcam, a tela touch, leitor de código de barras e uma impressora térmica. Para impressão de itens no PDV. Além do varejo, esses totens podem ser utilizados em diversos segmentos de mercado, como na saúde para o primeiro atendimento do paciente, processo de triagem e retirada dos resultados dos exames. Outro segmento muito importante é o de logística, onde nós podemos apoiar os processos de RH, como aferimento de ponto, consulta à documentação, pedido de férias, entre outros processos.